Como estão os seus resultados na vida financeira? Como estão os resultados dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento, dos seus negócios? Meu nome é Alexandre Pontioli, eu sou consultor, coach e mentor. Essa é uma série de quatro vídeos onde eu quero ajudar você a alcançar os seus resultados. Esse é o segundo vídeo, mas se você não viu o primeiro vídeo ainda, volta no link que está aqui em cima e vai lá. Lá tem a introdução de todo o conteúdo que eu vou entregar para você aqui nesse momento. E depois que você assistir esse primeiro vídeo, você volta aqui e nós voltamos a conversar. Nesse vídeo eu quero falar sobre sistema de crenças. Tanto eu e você, como qualquer pessoa que, que tem empreendimentos, que tem negócios, elas têm os seus resultados, do qual elas verdadeiramente acreditam, lá no seu inconsciente. Eu e você somos frutos das nossas crenças, nós vivemos exatamente aquilo que acreditamos. Nós vivemos exatamente, nós somos resultados daquilo que fomos formados a acreditar desde a nossa infância. Pensa um pouquinho agora o que você ouvia dos seus pais, o que você ouvia na sua educação. Nós ouvimos tantas crenças financeiras, tantas crenças limitantes quando falamos de dinheiro ou de negócios e isso acaba limitando os nossos resultados. Nós passamos a acreditar que ter dinheiro não é bom, que quem tem dinheiro não vai para o céu. Que toda pessoa que é rica, que é próspera, que cresce financeiramente, ela se torna arrogante, prepotente? Eu quero dizer para você que o dinheiro, ele não tem o poder de mudar as pessoas. O dinheiro, ele tem o poder de trazer a existência, de alavancar aquilo que já tem dentro de você. Se você é uma pessoa boa, com o dinheiro você vai ser melhor ainda. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você tiver dinheiro ou recursos, você vai realmente vai vir à tona o orgulho que você tem. Mas eu quero dizer para você que se você tem um sistema de crenças que tem limitado, parado ou barrado os seus resultados, nós podemos trabalhar, você pode mudar isso, reprogramar a sua mente e você pode, reprogramando a sua mente, ter resultados diferentes e alcançar aquilo que você tem, tanto tem desejado e trabalhado. De repente você olha para dentro de você hoje e pensa assim, eu tenho trabalhado tanto, me esforçado tanto e não tenho o resultado que eu quero. Talvez não é o seu esforço, não é o seu trabalho, é o seu sistema de crença que tem limitado os seus resultados. E eu quero convidar você a caminhar comigo nesses quatro vídeos, esse é o segundo, nós temos mais dois para trabalhar e eu quero romper todas essas crenças que te limitam e quero reprogramar a sua mente, o seu sistema de crença e levar você ao nível de resultado do qual você nunca teve antes. Você conhece alguém que tem crenças que o limitam? Indique esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo com ele, marca o nome dele aqui é, nos comentários embaixo que eu quero que ele assista esse vídeo também e eu quero levá-lo a um resultado incrível. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta sobre tudo que falamos aqui, deixa a tua dúvida aqui embaixo, eu vou fazer a questão de eu mesmo, pessoalmente, responder você e tirar cada uma das suas dúvidas. Vem comigo e vamos caminhar e alcançar esse resultado que você tanto deseja.